Ei pessoal, tudo bem? Renato Galhardo aqui novamente do Movimento Antitabagismo e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante que é como enfrentar a abstinência. A abstinência é aquele momento que você para de fumar, né? E você começa a sentir exatamente os sintomas que é o seu corpo desintoxicando, né? A questão é, tanto da nicotina, causa o seja um usuário de droga, bebida, e a gente enfrenta essa questão da abstinência. Então como enfrentar a abstinência? Eu parei de fumar, como que eu vou enfrentar? Muitas pessoas, principalmente no nosso grupo de apoio, eles comentam em questão de sentir logo nos primeiros dias a tristeza, é, dores no corpo, dores no peito, é, tosse, é, excreção que sai pelo nariz, né? Então assim, ansiedade, nervosismo, principalmente, o pessoal se sente muito nervoso, então isso, pessoal, é uma questão que faz parte da abstinência. Então como que funciona a abstinência? A abstinência, pessoal, sobre os estudos aí pelo Inca também, né? Se você não acessou, pode acessar lá o Inca, você vai ter todas as informações. Mas como que funciona? Ela dura de 3 até 30 dias. Então esses sintomas, quando você está parando de fumar, você acaba aqui se sentindo, às vezes, mal, às vezes, meio triste, né? A gente... Começa o nosso corpo, começa a rejeitar aquela fumaça que você inalou durante muito tempo. Então a nicotina também é uma grande causa, o seu corpo começa a pedir. Então o que acontece quando nós temos a recaída? O nosso corpo começa a pedir, a nossa mente ela não quer. Mas geralmente é mais fácil ir pelo caminho fácil do que pelo caminho difícil. Então assim pessoal, para você enfrentar a abstinência, para a gente estar é, tá concluindo, para a gente estar... Tá, é, é, fazendo essa questão da enfrentação, eu tenho uma simples dica aqui para você, a questão da conscientização, tá gente? Então assim, é, eu tenho que me conscientizar que essa abstinência existe, que eu fumei durante vários anos e eu preciso realmente estar é, tá enfrentando isso. Não tem como parar, pessoal, é, sem enfrentar a abstinência, não tem como você parar de fumar e falar ah, parei de fumar e está tudo bem, tudo alegria. Tem quem consegue? Tem quem consegue? Tem quem consegue é não transmitir isso para os outros. Mas assim, todas as pessoas têm esses sintomas, você às vezes fumou 10, 15, 20 anos. Então assim, você está acostumado, seu corpo está acostumado, sua mente está acostumada com o cigarro, seu dia a dia, né? Você tem muitos hábitos. Então às vezes a gente acorda de manhã, a gente quer fumar um cigarrinho, a gente acorda é... às vezes até de madrugada, eu já vi caso, eu mesmo quando fumei já acordava de madrugada saía saia da cama para ir fumar, então você tem que começar a se livrar disso. E eu faço, falo muito aqui né no nosso canal, que é a questão de você preparar a sua mente, gente. Então assim, é, pau que nasce torto não se direita, eu sou totalmente contra essa frase, você realmente é, tem a capacidade de mudar, você realmente tem a capacidade de ser uma pessoa melhor. Então, para você enfrentar a abstinência, você tem que se conscientizar. Por que, que eu estou parando de fumar? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou é, realmente enfrentando essa dificuldade? Pelo seguinte, pelo meu corpo estar sentindo melhor, pela minha cabeça, para mim não ter doenças, pelos meus filhos, para poupar um dinheirinho, né gente? Hoje, eu, eu mesmo gastava cerca de 300 reais por mês somente com cigarro, então assim... É, poupamos um dinheiro bem bacana. Se você fazer uma estatística sobre é, quanto que você economiza em 10 anos é, questão de, de, do cigarro, você faria 4 ou 5 viagens para a Europa com um acompanhante. Então assim, é um gasto muito grande que você gasta com o cigarro hoje. E eu, como eu costumava dizer para minha esposa, a gente está pagando para se matar. Então vamos lá. Para você enfrentar a abstinência, pessoal, você está tem que estar ciente. Como eu estava falando para você, qual é o seu porquê? Mais ciente ainda daquilo que você vai enfrentar, porque quando você sabe o que você vai enfrentar, você realmente está preparado. E o que, que você vai enfrentar na abstinência? Foi exatamente os sintomas que nós falamos. Então você vai se sentir ansioso, você vai se sentir é, nervoso, você às vezes vai ter as dores no peito, vai ter tosse, vai dar algumas pontadas, tremedeira no braço, né? Então, assim, casos de dores de cabeça, às vezes você vai ter insônia. Então, assim, gente, para você estar tá enfrentando isso, você tem que estar ciente que quando você está sentindo é, exatamente esses sintomas, você sabe que isso é por causa da abstinência, que ela ainda não acabou. Então, você tem que se acalmar, você tem que relaxar. Se você está, de repente, com insônia, tome um chá para estar tá acalmando, um chá de camomila, um chá de maracujá a gente está desenvolvendo isso. Então se prepare para aquilo que você já sabe que você vai se sentir. Como eu disse para vocês, você sabe que vai sentir esse sintomas. Se você não sabia, agora você sabe. Então quando você parar de fumar, fique consciente que isso é um sintoma do cigarro. E seja consciente e se sinta feliz por isso. Muita gente se sente triste. Parei de fumar, estou me sentindo mal, estou depressivo. Eu estou triste, eu não estou me sentindo bem. É, eu estou chorando normal pessoal normal o seu corpo está pedindo e a sua mente não quer então é uma luta né então para gente encerrar a questão dessa luta eu quero concluir com vocês a história que não sei se você já ouviu mas a história do lobo bom e do lobo mal o um senhor é, um, um velho apache de uma de uma de uma aldeia indígena com seu neto certo dia estava andando e contou uma história para o seu neto, existiam dois lobos dentro de cada pessoa. E esses lobos, era o lobo mau, que era a alma má, e era o lobo bom, que era a pessoa boa. O lobo mau, ele é aquela pessoa ansiosa, nervosa, arrogante, aquela pessoa chata, aquela pessoa que realmente é incomoda, né? E o lobo bom é aquela pessoa que tem amor no coração, que tem é fraternidade, que é bondosa, que é uma pessoa lutadora, que é uma pessoa persistente, que é uma pessoa que quer o melhor para o mundo. E ela, então o nosso corpo ele trava essa luta. Então você e o cigarro, gente, é uma luta que você vai travar. E aí o neto desse paché, ele perguntou, mas quem que vence essa luta? E a resposta é bem simples, aquela que você alimenta mais. Então assim, se você quer parar de fumar, é, você tem que alimentar sua mente com isso, tem que alimentar que isso é bom para você, você tem que alimentar que você tem potencial, você tem que alimentar que você vai conseguir vencer, você tem que fazer isso diariamente, tá gente? Então é você é capaz, você consegue, eu confio, eu acredito em você, mas você também tem que acreditar em você. Então a partir do momento que você se conscientizar disso, questão da abstinência, ela não é fácil, mas ela é passageira. E a parte mais legal é que a cada dia que você vence, passo a passo, eu sempre digo isso, vença um dia de cada vez, você vai acabar que diminuindo essa vontade louca. Vou ser sincero com vocês, já faz algum tempo que eu parei de fumar e até hoje a gente sente o cheiro da fumaça e tem uma vontade. Então você tem que aprender a lidar com isso isso vai estar sempre presente na sua vida, os fumantes eles não vão acabar, mas e você, você quer ser mais uma pessoa, um fumante, uma pessoa que talvez vai ter é, problemas aí futuramente por causa do cigarro e se arrepender disso depois da pior maneira? Eu acredito que não, então pessoal, eu espero assim, ó, amém, do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos vocês, espero que vocês é, tenham gostado, tá? nossa intenção aqui realmente é estar colaborando com vocês, e Deus no comando, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.